Olá meus amigos, Torre de Babel, lembra o que para você? Aquela confusão das línguas, um não consegue falar, outro não consegue entender E Deus, Deus não, Jesus, conseguia entender os homens Porque ele tinha um entendimento mais elevado Então o que ele quer dizer é assim, ó, cada pessoa pensa de um modo diferente Não é cada pessoa, cada grupo de pessoas Lembre-se, eu trabalho com o Enneagrama, né? sou especialista no Enneagrama E também no Quarto Caminho então, o que acontece? Cada grupo de pessoas tem um modo de pensar. O meu padrão é um padrão de comportamento 7. Então, eu sou extremamente criativo, mas não consigo ser mandado, né? é difícil de se mandar em mim. É... Às vezes sou sarcástico e também não sei mandar, né? não sei guardar dinheiro. não é que eu não sei? O meu padrão vive a vida, ele vai gastando, o resto que se dane. Amanhã é outra história, amanhã eu consigo dinheiro para gastar, amanhã. Né? Mas isso, quando vai avançando o tempo, às vezes vai dando uma sensação de incapacidade, de que você não consegue realizar. É essa sensação que eu tinha até um pouco tempo. Né? Com esse trabalho aqui, a gente começa a perceber quais são as armadilhas, como é que o, aquele padrão pensa e aonde ele vai chegar se ele continuar pensando assim. Então isso acarreta duas coisas muito importantes. Eu vou falar uma delas. tá Vou dizer quais são, mas vou falar a respeito de uma delas. Primeiro, é, você não vai chegar o melhor assim, você vai gastar o tempo da sua vida dentro de uma ilusão. Né? Todos nós pensamos que estamos agindo certo, mas nós estamos vivendo em cima de algo que é uma ilusão. Tem uma música que fala isso né, sobre a ilusão da vida, né, e a própria Bíblia fala né, a respeito de que nós vivemos num mundo de zona, de. Ilusão. Por quê? Porque cada um de nós tem uma razão. Todos nós temos um, uma coisa que nós acreditamos ser verdadeira, que é diferente do outro. Então a gente olha, ah, como o cara é bobo, como ele é não sei o quê. Né? Olha como aquele cara é assim. Né? Eu escuto muitas pessoas dizer, ah, o Sete gasta tudo, tola, tola tudo e vai quebrar a empresa. É verdade. Se ele não se trabalhar, é isso que vai acontecer. Mas essa é a questão do Sete. O Sete nunca está no presente, ele está sempre no futuro. Está sempre vivendo uma ilusão, algo que não tem. Palpado, não é verdadeiro. A mesma coisa acontece com os outros padrões. Então, essa é uma história. A outra história é por que, que as pessoas não se conseguem... Né? Alguém dá um palpite e por que não consegue executar aquilo que o outro falou? Tá? E tem outras diferenças aí que né? dentro, de, por exemplo, dos relacionamentos. Tá? Então, às vezes a pessoa quer relacionar-se e não consegue, porque não bate os relacionamentos. Alguns números não batem, não tem como. Né? A pessoa de padrão 3, se entrar no relacionamento com uma pessoa de padrão 4, né? 3 é os que ficam ricos, 4 são os que né? são emocionais, são, são bipolares e tal, e são emocionais demais, então não, não encaixa Ah, eu conheci um casamento assim que foi terrível. Então, é, as consequências do modo de pensar... É mais ou menos como se, por exemplo, eu encontrasse um parafuso e uma porca. Se forem da mesma medida, você coloca e funciona bem legal. Né? Mas daí tem a porca-parafuso francês. Esse parafuso, se tiver com a porca errada, também não vai. Então, cada pessoa tem uma maneira de ser, de pensar, de agir e de sentir. Tá? Então, é, vou falar do, das pessoas de padrão de comportamento 1 são as pessoas perfeccionistas, as pessoas que são é, do ativo, do sair fazendo, reprimem o seu emocional, quer dizer, não tem emocional, são frios, né? e não tem é, o teórico, tem dificuldades de encontrar ideias novas, conseguem fazer exatamente aquilo. Então, eles acreditam que para estarem felizes, para que eles possam viver da maneira correta, como Deus queria, eles têm que ser perfeitos, então eles cobram de si uma perfeição e cobram dos outros também. Agora imagine você passar uma vida desde criança até o adulto fazendo as coisas perfeitas. Né? E não ter o emocional, o controle emocional, não ter o tesão, o amor. Ele vai ver o que tem que ser feito, mas não vai viver a vida com simplicidade, ou apreciar as flores, apreciar um rio, apreciar uma cachoeira né, ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, e trabalhar e não é o trabalhar para ganhar dinheiro, eles têm que se manter ocupados porque eles vivem dessa maneira. Então quando passou a vida eles não fizeram nada, só trabalharam, fizeram coisas, arrumaram a cama, arrumaram o guarda-roupa, fizeram contabilidade, trabalharam lá, pode até ganhar dinheiro, né, dependendo de se trabalharam uma empresa, uma multinacional, trabalhar numa numa empresa estatal, né, certo, mas não viveram. Passaram por aqui sem ter feito. As pessoas de padrão de comportamento 2, né? eles vivem com a necessidade de serem reconhecidos pelos outros. Eles vivem em função de ajudar os outros, então eles não vivem a vida deles. Eles estão sempre pensando em como é que ajudou esse, tem que ajudar aquele, tem que ajudar aquele. Né? São pessoas extremamente emocionais, e são extremamente ativas para ajudar os outros, não fazem para eles. Então é outro que vai desperdiçar a vida. Vai passar uma vida ajudando os outros. Oh, desculpa, bati na mesa aí. É, Vai passar na vida ajudando as outras pessoas, vivendo a vida dos outros, pensando o que, que o outro precisa. Não vai cuidar dele. Que vida. É. As pessoas de padrão 3 que são as pessoas que ficam ricas, que vão prosperar e vão né, realizar coisas, eles vivem em função de, de, de, de, de, da imagem, eles têm que ser o primeiro, não pode ser o segundo, tem que ser o primeiro, tem que ter o melhor carro, a melhor caneta, a melhor cueca, entende? tem que ser o bicho da goiaba, para as pessoas admirarem, ele tem tudo perfeito, tem um casamento perfeito, porque ele considera perfeito, mas também é uma pessoa sem emocional, né? Não vive o tesão, aquela coisa gostosa de tomar um sorvete delicioso na praia descalça. Né? Ele pode até fazer isso para mandar uma foto para mostrar para os outros que ele está fazendo isso, mas ele mesmo, né? se já quer trabalhar, ele vai trabalhar. Ele vai passear, vai fazer uma viagem de, a passeio e leva o notebook, leva o celular e fica lá o tempo todo negociando. Para que? Quando chegar lá na frente, é, valeu a pena ter tanto? Morrer rico? E que vale a pena morrer rico, cara, meu Deus do céu. aí ah, Não estou falando que você morrer pobre, morra bem, né, morra feliz, morra com saúde, morra em pé. né? Tá, está com 97 anos, não, 101 anos, e daí tem um ataque do coração, cai de um prédio, <risos> é atropelado. Não, entende o que eu quero dizer? É, para que morrer rico? Mas, sim, para quê? Eu não sou revolucionário, nada disso. Eu estou dizendo aqui, você viver em função de ter coisas, de você ter realizações e ter dinheiro, não vale para nada. De que vale? Será que se você estiver lá com 60 anos de teu estômago, estiver lá com câncer, dá para comprar outro estômago de outra pessoa? Oh, eu, você deu um estômago bom, aí, me dá aqui que eu quero comprar de você. Ou comprar o um amor, comprar o um amor de alguém? Não dá. Não, não. As pessoas padrão número 4, né, que acham se as sofredoras. né? passam sempre ai dia só acontece comigo ai como é difícil né é, eu sou o patinho feio eu tenho que estudar mais eu tenho que estudar mais ele está sempre buscando mais conhecimento mais conhecimento para fazer alguma coisa que nunca vai fazer porque os pessoas do padrão 4 não tem o não tem é, o ativo são pessoas extremamente emocionais são tristes são bipolares eles vai passar a vida inteira assim algumas tomam remédio a vida inteira ah, não sabem o que é viver a vida diferente, fazer, curtir. Né? Ficam na choração, tem tanta capacidade, mas não chegam lá. São pessoas fantásticas. Todos os números têm coisas muito boas. Mas esse é o vício psicológico. Eles sempre escorregam e caem aí. Né? E as pessoas do padrão 5, que são quietas, são fechadas, vivem no mundo deles... Ficam jogando no videogame, joga, joga, joga, joga, sabe tudo, lê tudo, até bolo de remédio lê, sabe tudo que vai acontecer, mas não faz nada. Ele sabe que o fogo queima, mas ele nunca põe o dedo lá no fogo. São técnicas, né? sabem escutar os outros, vai aprendendo, e vai analisando o outro, analisa, analisa. São pessoas que têm tendências à esquizofrenia, viver num mundo fechado, dele. Ele, ele é capaz de ficar dentro de um cofre no banco <risos> durante uma semana. Ele não vai se sentir sozinho. Vai para o meio da montanha e fica lá, né? Um eremita fica dentro lá da montanha e a vida passou. É, a vida foi feita para ser vivida. Nós temos uma, um vídeo que é a respeito do, da vida do guerreiro. Né? Você não viver é fácil, só fique sentado aí. Fique sentado, alguém chegar a dar comida para você ou vai lá para prisão e aí vão te alimentar, tudo, e você vai, vai morrer, do mesmo jeito. Então, para viver, você vai ter que fazer força. É tua responsabilidade viver, pessoal, não é só o padrão 5, todos nós temos que ir, né? alguns vivem até demais, mas, entende? Eu tenho que ter consciência de que eu sou vivo e eu tenho que ter responsabilidade em levar a minha máquina, o meu corpo, o meu cérebro, a minha, o meu espírito, para algo que seja produtivo, que deixe um recado aqui nesse mundo. Quantas pessoas eu conheço que nunca fizeram nada? Tem, tem um emprego fixo lá, tem um negócio que dá dinheiro lá, tem um... Não sei, tem uma... Um, tem gente que vai ficar brava comigo. Mas tem gente que está aposentado para não fazer nada. Cara, você tem que viver a vida. É um desperdício não fazer algo. Você tem que sair daqui dizendo assim, eu fiz plantei uma árvore escrevi um livro fiz um filho ainda isso aí não é tanto né cara Porque fazer filho é fácil vai lá encontra alguém trans e tal e faz um filho mas você tem que se mexer fazer as coisas acontecerem fugir do seu você tem que fugir do teu destino da tua eu não sei como é que se chama né do teu karma digamos assim você tem que quebrar eu consegui Cara, eu consegui, graças a Deus e graças ao meu trabalho, ao meu conhecimento, aos livros que estão aqui atrás, que eu li, a maior parte eu li, isso fez eu quebrar. Cara, eu estou num outro nível, assim, eu sinto isso, eu percebo, e eu quero passar isso para as pessoas. As pessoas de padrão 6, que são pessoas que vivem tecnicamente, têm medo de tudo, têm medo de ir no banheiro quando está escuro. Você deu uma dor de barriga lá, qualquer coisa, tem que ir no médico, uh, eu vou morrer, eu não sei o é que lá faz as coisas extremamente corretas, né? corretas não, eles fazem tudo aquilo que é mandado, ele tem medo de fazer qualquer coisa diferente, e alguém brigar, né? ele tem que estar sempre com amigos, porque vai que eu vou lá, e daí se acontecer alguma coisa, como é que é, entende? Então, o medo é, não permite que eles vivam a vida, vão morrer com medo, não abraçam as pessoas, não tem coragem, não é que tem coragem, está dentro deles, não abraça, né? É, qualquer coisa, passa álcool gel, não sei o que lá, ou os bichos, não sei o que, meu, todo mundo, ah, e o medo é um pecado gravíssimo, porque o que atrapalha o crescimento de todos nós, né? tem outras coisas, não é só o medo, mas o medo é a coisa mais importante, as pessoas têm medo de experimentar uma nova empresa, têm medo de experimentar um novo emprego, têm medo de experimentar fazer algo diferente, cheio de medo, quem atrapalha eles é medo, e daí quando chegar Deus lá, na hora de você ir, vai o céu, vai o inferno, Daí Deus vai perguntar, o que, que você fez? Não, eu não fiz nada, por quê? Porque eu tive medo? Como é que o outro não tem? Por que, que um tem medo e o outro não tem? Você pode mudar, essa é uma coisa que vem da infância, tá? esse medo vem lá da infância, alguém pôs medo em você, certo? É isso aí, você não... você não tem culpa, até uma idade, né? até os sete anos não tem, porque teus pais colocaram, alguém colocou, mas vezes, você tem mais de 21 anos, né? É, nós, inclusive, quando fazemos aqui as nossas divulgações, colocamos para pessoas de mais de 32 anos. Ah, não tem pessoas com menos? Tem, acho que tem. Sempre vem alguém que é indicado. Mas nós pedimos para pessoas acima dos 32 anos, né, dos 30 anos, para participar dos nossos trabalhos. Porque antes disso a pessoa se acha o bicho da goiaba, se acha que nunca vai morrer, se acha o, o garaião, a garaiona, e aí vai, né? O, o, a última bolacha do, do pacote. Tá, então, para você querer começar a crescer, você tem que saber da nhaca do medo. Tem três padrões que tem muito medo, cinco, seis e sete. Esses tem mais ainda, os outros também tem. Quem tem, tem. Quem tem, tem medo. Ai, ai. Número 7, né? tão criativos, mas sempre tem uma sensação de não consegue, não dá. É como eu falei hoje para uma pessoa, quando o está fazendo alguma coisa, depois dá um, qualquer zebrinha, ele abaixa e afunda. Ah, eu não consigo. É como se viesse um, um, um fantasma, como se viesse assim um enxame de abelha e abraçasse, e ele se sente fraco, se sente mal. Né? Ele entra em baixo astral, tem uma certa, uma espécie de, de, de depressão. Aí ele se afunda naquilo que ele poderia dar certo. Lembrando que tudo aquilo que der errado na sua vida, você tem que agradecer. Tudo você tem que agradecer. Se você ficar reclamando, você perdeu a lição. Agora, se você agradecer aquilo que aconteceu, você vai aprender. Isso o Luciano Hang fala, né, lá da Avan. Ele diz assim, ó, faça, vai lá e faça o que você tem que fazer. Tente abre empresa, sai da empresa, sei lá. Faça, porque se você fizer, você tem sucesso. Se você errou, você aprendeu. Isso eu levo para a minha vida hoje, se eu faço qualquer coisa, dá errado, tchum, aprendi, ó, aprendi da próxima vez, faço diferente, faz dois anos que eu tento colocar nosso trabalho aqui na internet, gastei todo o dinheiro que eu tinha, tudo, tudo que eu tinha, aí, cara, aí valeu a pena, porque o que eu aprendi, o que eu sofri, o que eu chorei, o que eu pedi para Deus, aprendi a orar, pedi a rezar, né? e aí você ora ó, e reza, é, aquilo tchum, acontece no dia seguinte, é fantástico, fantástico, mas eu tive que passar, a pagar esse preço. E você também vai ter que pagar isso aí. As pessoas, oito, que são as que criam um mundo para eles, que eles que todo mundo desconfia de todo mundo, ou isso aí está errado, não sei o que", desconfia de todo mundo, e impõe a verdade dele para os outros. Né? Para o oito, você não consegue discutir com ele, porque ele está certo. Eu não discuto. O cara falou, eu digo, ah, beleza, pula. Porque não adianta. Ah, ele tem, ele cria um mundo só dele, é um mundo de força, de poder, um mundo de que eu sou, que eu, né, ele tenta se impor na verdade, porque dentro dele tem uma criança fantástica, né, eu tenho um filho meu, que é padrão 8, mas é uma pessoa fantástica, é, né? é uma pessoa que tem dentro de si um amor muito grande, ele conhece o nosso trabalho, então ele está trabalhado, né, ele não é mais aquele 8, ogro. Ele é uma pessoa educada, uma pessoa que cuida das pessoas, sabe? uma pessoa extremamente produtiva, assim como é meu filho de padrão 5. Né? Todo 5, geralmente um pai 7, eu sou o 7 e saiu meu filho 5. Uma pessoa que mora na Holanda hoje, né? que passou muitas dificuldades em poder se encontrar, porque o 5 se fecha dentro dele. Entende? Então, cada um cria um mundo diferente e vive nesse mundo como se fosse o mundo certo. E não é. Não é. E daí o número 9, que tem a indolência, tem a preguiça, ele vive num mundo de paz, entendeu? Está tudo pegando fogo e eu em paz. Está caindo a casa, não, eu vou para cá, que daí não cai em cima de mim. Ele não movimenta, ele não faz as coisas acontecerem. Uma pessoa extremamente inteligente, com muitas ideias, que esse é o problema, muitas e muitas, muitas ideias, e uma ideia se encaixa em cima da outra. Daí, ah, ele não consegue parar e é sair fazendo. Então saiba, um pessoal, que cada um tem um mundo Diferente, é um mundo de verdade, né? Para eles, não estou falando que nós estamos discutindo ideias, nós estamos falando que cada um cria um mundo para si e vive dentro desse mundo como se ele fosse verdadeiro e para ele é, mas não é porque o mundo está cheio de três, né? Tem outras dimensões. Então, você só vai conseguir atingir, essa ver conseguir enxergar todo o processo, todos os mundos, você só vai conseguir enxergar os mundos dos outros quando você desenvolver o teu ponto certo. Né? são três centros de inteligência ativo, emocional e teórico um deles está reprimido na sua vida se você equilibrar ele com os outros você vai enxergar o mundo de todas as pessoas e aí vem, homem, conhece a ti mesmo que você conhecerá é, os deuses e o universo beleza? Oh, um grande abraço quero uma gentileza tua que é muito importante compartilhe esse vídeo dá um like aí né? se inscreva no nosso canal eu estou trabalhando agora vender passar mais informações, abrir mais ainda esse conhecimento para todos vocês. Então, clique aí, inscreva-se, tá bom? Grande abraço!